Traça a reta e a curva. A quebrada e a sinuosa. Tudo é preciso, de tudo viverás. Cuida com exatidão da perpendicular e das paralelas perfeitas, com apurado rigor. Sem esquadro, sem nível, sem fio de prumo. Traçará as perspectivas, projetarás estruturas. Número, ritmo, distância, dimensão. Tens os teus olhos, o teu pulso, a tua memória. Construirás os labirintos impermanentes que sucessivamente habitarás. Todos os dias estás refazendo o teu desenho. Não te fatigues logo. Tens trabalho para toda a vida. Trecho do poema Desenho. De Cecília Meireles